Fala galera, Barba Ruiva aqui na área, estou falando diretamente de Toque, num domingo ensolarado aqui no Parque Ueno, e resolvi fazer esse vídeo para contar uma mensagem que me tocou muito um dia desses, e eu acho que vai poder te inspirar aí para rever alguns valores na sua vida. Então, eu te desejo uma boa morte. Por que que isso soa tão estranho, mas tem tanta sabedoria por detrás? Cara, a única certeza que a gente tem na vida é que nós vamos morrer, é que nós vamos partir para a próxima, é que a gente vai deixar esse campo aqui. Você morreu! Quê? Então por que, que a gente nega tanto isso? Por que, que a gente tem tanto medo da única certeza que a gente tem na vida? É muito louco, né? Porque é a coisa mais paradoxal que tem. A única certeza que a gente sabe que vai acontecer é aquela que nos dá mais medo, que nós ficamos menos preparados. E se você começar a viver intensamente, todos os dias, com aquela sensação que se a gente fosse embora amanhã, a gente teria aquela segurança de que, puta, foi animal, minha passagem aqui valeu eu tive orgulho de tudo que eu fiz, então um convite para quando desejo boa morte para alguém é que essa pessoa começa a rever todos os conceitos relacionados à morte, entendendo que ela é algo certo, então o que eu posso fazer aqui durante a vida que valha o suficiente para não ter arrependimentos, frustrações, mágoas, ansiedades, todos aqueles sentimentos que não fazem com que o presente seja algo agradável. E a gente acaba vivendo como se fosse imortal. Achando que vai durar para sempre, ou que, não, tô muito novo, só vou lá na frente com 80, 90 anos, mas a verdade verdadeira é que a gente pode ir a qualquer momento, amanhã, hoje, pode cair aqui uma pedra na minha cabeça e ir embora. Então, o que, que a gente pode fazer todo dia para realmente ter aquele sentimento que tá valendo a pena? Mas óbvio que não é largar tudo para o alto e sair correndo pelado, que nem aquela música lá do... Andava pelado na chuva, corria no meio da rua Mas o conceito é o quê? Que você deve viver intensamente, óbvio, planejar o que, quais são os seus sonhos, quais são as metas de médio e longo prazo, mas não deixar de viver o momento mais importante de todos que é o agora. Então se você viver sem medo da morte, dando o seu máximo no presente, fazendo aquilo tudo que faz sentido para você, tomando as decisões corretas, alinhadas com seus valores, sem viver uma vida do outro, mas vivendo a sua própria, de maneira autêntica, não tenho dúvida nenhuma, que você vai se preparar para uma boa morte. E quando você estiver lá na reta final, você não vai ficar lutando, cheio de frustrações e arrependimentos sobre as coisas que você deixou de fazer, mas sim você vai conseguir abraçar essa passagem de uma maneira muito mais tranquila e finalmente ter uma boa morte. E é por isso que eu te desejo uma boa morte e que você não tenha arrependimentos lá no finalzinho e fique feliz aí com tudo que você realizou na sua vida. Se curtiu, dê o seu like, compartilha com a galera que gosta dessas viajadas aí reflexivas e se você gosta desse tipo de vídeo, veja os outros aqui no canal e se inscreva, ative as notificações, porque assim você não vai perder nada no futuro e até a próxima!